Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma dica para a sua pausa legal. As doenças do aparelho respiratório vêm sendo, desde 2020, a principal causa de afastamento no nosso tribunal devido à pandemia da Covid-19. Cuidar da nossa saúde pulmonar é fundamental. Os exercícios respiratórios são importantes para a prevenção de complicações e usados também na reabilitação. Então, vem comigo e atenção! O foco agora é na respiração e na saúde do nosso pulmão. Exercício 1. Sentado ou em pé, inspire lentamente, puxando o ar pelo nariz, enchendo os pulmões e expandindo o abdômen. Expire, soltando o ar pela boca, retraindo o abdômen. Exercício 2. Sentado ou em pé, inspire lentamente, puxando o ar pelo nariz, enchendo os pulmões e expandindo o abdômen. Segure por 5 a 10 segundos. Expire, soltando o ar pela boca, retraindo o abdômen. Exercício 3. Sentado ou em pé, inspire lentamente, puxando o ar pelo nariz, enchendo os pulmões, expandindo o abdômen e elevando os braços na vertical. Expire, soltando o ar pela boca, retraindo o abdômen, abaixando os braços junto ao corpo. Exercício 4. Sentado, com os joelhos flexionados e os pés no chão, segurando uma bola ou uma almofada, com os braços na altura do tórax, puxe o ar pelo nariz e eleve os braços. Expire, soltando o ar pela boca e voltando os braços na altura do tórax. Exercício 5. Deitado, com as costas voltadas para baixo, Joelho flexionado e os pés no chão. Inspire com o nariz e eleve uma das pernas. Expire, soltando o ar pela boca, voltando a perna para a posição inicial. Até a nossa próxima Dica Legal. Tchau, tchau!